Olá pessoas, Tamita Maciel, nutricionista, e o vídeo de hoje é para responder nossos seguidores aí das redes sociais sobre o óleo de chia, óleo de cártamo e o óleo de coco. O óleo de chia vai ajudar o intestino a funcionar. Intestino funcionando, com certeza, a pessoa vai ajudar a eliminar as toxinas, portanto, vai perder peso. Ele é rico em ômega 3. E também, para quem tem diabetes né, descompensado, vai ajudar a regularizar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, controla a pressão arterial também. Então, é um alimento muito bacana para todo o sistema imunológico e para quem quer perder peso. O óleo de cártamo, existem vários estudos que comprovam a ação dele na diminuição de gordura, principalmente abdominal e o óleo de coco ele vai ajudar numa ação anti-inflamatória nós sabemos que a gordura é extremamente inflamatória para o organismo onde ocorrem várias reações ali e trazendo doenças e o óleo de coco vai ajudar a aumentar níveis de do bom colesterol o HDL e o LDL vai diminuir que é o chamado colesterol ruim então, a ação desses três óleos, óleo de chia, de cárter um de coco, vai fazer com que acelere o metabolismo da pessoa, melhorando a saúde, melhorando o sistema imunológico e contribuindo com a perda de peso. Fique atento no nosso canal, para maiores dúvidas, você pode enviar que nós estaremos aqui respondendo para você. Até mais!